depois de seis anos, finalmente, a Hyundai apresenta a versão definitiva da picape Santa Cruz, pois é. Esse utilitário que usa carroceria monobloco nos moldes da nossa Fiat Toro acaba de ser apresentada lá nos Estados Unidos e chega ali para concorrer num segmento intermediário. Abaixo das picapes que a gente considera aqui como média, como S10 e Ranger. ela vai atuar no degrau um pouquinho abaixo junto da Honda Ridgeline, que já está em sua segunda geração. Eu vou contar tudo sobre esse carro agora. Vamos só rodar aquela vinhetinha. Antes disso, aperta o cinto e vamos lá. Pois é, a Hyundai Santa Cruz, ela chega no mercado depois de seis anos da apresentação do conceito de 2015, que tinha como base a então geração do Tucson, que até hoje é vendida aqui no Brasil como New Tucson, pois é, só que o Tucson já mudou de geração lá fora, inclusive serve de base para esse carro. Pois é, a picape é o assim, seguinte, ela chega com esse design da nova geração do Tucson, esse design que atende essa linha atual de estilo, com essa grade trapezoidal, um negócio meio futurista, meio, sei lá, meio feioso assim, mas nesse carro ficou interessante, pois ele funde os faróis com a grade, faz um, uma peça única ali, um visual bastante arrojado. E esse carro ele chega ali, para disputar mercado num segmento abaixo das nossas, do que seria as nossas médias, mas com uma capacidade interessante, é um carro que tem 5 metros de comprimento, é menor que o 10 que tem cerca de 5,30, mas é maior do que a Toro, então ela se posiciona bem nesse flanco ali, né, para o mercado americano, vai ser uma picape compacta. E ele chega lá com opção de motores 2.5 de 180 ou 2.5 turbo de 275 cavalos, com caixa automática e tração integral. Ou seja, é um carro ali habilitado para todo o terreno, para essa coisa que o americano curte. Tanto é que ela ainda conta com opção de roda aro 20 assim como roda, aro 18 e pneus dedicados ali para o fora de estrada. É um carro que por dentro é bastante sofisticado, com quatro instrumentos digital, você tem ali uma série de itens, um grande multimídia ali que agrega ali GPS nativo, coisa que o americano gosta muito, ainda mais o cara que vai fazer off-road, precisa de um GPS que não dependa da conexão do celular, e esse carro chega aí para atender essa demanda que é muito aquecida no mercado americano de picape. Em termos de design, esse carro ele é muito fiel ao conceito de 2015. Lógico, mudou a frente, mudou também a traseira, né, o carro de 2015 era mais arredondado, era bem mais charmosinho, vamos ser sinceros, esse carro ficou mais quadradão assim, mas tem aquele estilo que o norte-americano gosta, né, aquela pegada meio Wrangler ali, tudo meio quadrado, meio retilíneo. E, visto de lateral o que muda é que na versão conceitual você tinha uma espécie de crew cab né que é aquela cabininha intermediária ali pequenininha você tinha até as, as portinholas menores e aqui agora você tem uma cabine dupla convencional e para o Brasil esse carro vem para o Brasil bom segundo a Hyundai não vem Hyundai falou muito secamente que não tem interesse em trazer esse carro, e a gente até entende por que não traz esse carro. Um dos motivos é que ele é feito no Alabama, na unidade da Hyundai nos Estados Unidos, e, se viesse para cá, teria a alíquota máxima da taxa de importação, coisa que não teria se fosse feito no México, onde há é uma isenção do tributo. Então, daí o preço já subiria bastante. E por ter uma motorização acima de 2 litros, ainda seria tabelado com o um IPI mais alto. Ou seja, esse carro chegaria aqui, velho... Impraticável para concorrer com a Toro e também impraticável para concorrer com as picapes médias, chegaria com um preço muito elevado. E fabricar aqui seria praticamente impossível, demandaria um aporte muito alto para poder desenvolver uma linha de montagem para um carro desse tamanho, desse porte. Não tem nada a ver com o que a Hyundai tem aqui em Piracicaba, que é uma linha de compacto onde foi feito o HB20 Creta e o HB20S. Então, seria necessário ali uma grana muito grande, uma expansão da fábrica para trazer esse carro, para trazer uma linha de motores, importação, ou seja, seria ali uma operação bastante onerosa. Né? Mesmo que o mercado de picapes está aquecido, é uma tendência do futuro, que é um mercado, um ticket mais elevado, mas... Pelo visto, ali nesse primeiro momento, ali os coreanos fizeram as contas ali no papelinho e viram que não vale a pena trazer esse carro, deixa lá para o tio San, onde ele vai estar tá melhor servido. Tá Aí seria uma rival para Fiat Toro, mas a princípio não vem para cá e a Toro então continua aqui liderando sozinha nesse segmento, onde é que ela não concorre com ninguém, apenas com a inexpressiva. Renault Oroc. Na Hyundai tem o carro, mas trazer pra cá aí é outra história. Beleza? Então é isso, meus amigos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!